Trabalhadores, o assunto de hoje é aposentadoria especial. Se você é um trabalhador que exerceu a sua atividade em um local insalubre ou perigoso, sujeito aí aos agentes nocivos, né, à integridade física, aqueles agentes químicos, físicos ou biológicos, ou até a associação desses agentes, você tem direito à aposentadoria especial, pode ter direito adquirido, pode se enquadrar na regra de transição ou terá que se enquadrar na regra permanente da reforma da Previdência. Portanto, você que é um trabalhador ou até você que é estudante de direito que se interessa pelo direito previdenciário, se inscreva no canal, ativa o sininho, Dá aquele joinha, compartilha com as outras pessoas e melhor, assista esse vídeo até o final que você vai ficar sabendo como é que ficou a aposentadoria especial após a reforma da Previdência. Rodrigo Reis, sou advogado especialista em direito previdenciário. Como já disse anteriormente, vou falar sobre a aposentadoria especial de forma bem reduzida, bem simplificada, tentar ser o mais didático possível. Antes da reforma da previdência, esses trabalhadores, eles tinham direito à aposentadoria especial sem idade mínima e recebendo 100% do salário de benefício ou seja aquele trabalhador que com 25 anos de contribuição 20 ou 15 a depender do caso concreto e é importante informar a vocês que a grande maioria dos casos se enquadra na aposentadoria especial com 25 anos de contribuição 20 anos e 15 anos de contribuição é exceção então você aposentava sem idade mínima recebendo 100% do salário de benefício e como era o cálculo média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994 até o mês anterior à concessão da aposentadoria Excluía-se os 20 menores salários de contribuição. Chegando no salário de benefício, aplicava-se o coeficiente, o percentual, de 100%. Ou seja, o trabalhador exposto ao agente nocivo ou perigoso tinha direito à aposentadoria especial sem idade mínima e recebendo 100% do salário de benefício. Ocorre que veio o legislador e alterou de forma significante, a regra da aposentadoria especial. Agora, é necessário ter uma idade mínima. Não basta ter os 25 anos de contribuição. Tem que ter uma idade mínima. E qual idade é essa, Rodrigo? A idade de 60 anos. Tanto para a mulher, quanto para o homem. Você, homem ou mulher, que trabalha exposto a agente nocivo, Além de ter 25 anos de contribuição após a reforma da Previdência, você tem que ter uma idade mínima de 60 anos. E pior, mudou também a forma de cálculo. Você não mais receberá 100% do salário de benefício. Você não mais excluirá os 20 menores salários de contribuição. O cálculo ele é realizado levando em consideração todo o período contributivo desde julho de 1994 até o mês anterior à concessão da aposentadoria chegará no salário de benefício e com base nesse salário de benefício será aplicado o percentual de 60% acrescido de 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos ou seja, se você não preencheu os requisitos 25 anos de contribuição até a reforma da previdência você não vai receber 100% do salário de benefício você vai receber 60 mais 2% a cada ano que ultrapassar os 20 e vai ter que ter uma idade mínima perceba que para você receber 100% do salário de benefício você terá que trabalhar por no mínimo 40 anos porque 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição para conseguir mais 40% você vai ter que trabalhar por mais 20 anos 2% vezes 20, 40, ou seja, 60 mais 40, 100% do salário de benefício e existe também a regra de transição e como é que funciona? é a regra do sistema de pontos você tem que formar uma pontuação que é 86 pontos. Tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Somando com a idade tem que formar 86 pontos. E diferentemente das outras regras de transição dos outros benefícios do sistema de pontos, que aumenta um ponto a cada ano que passa, nessa regra de transição da aposentadoria especial, não aumenta a cada ano será 86 pontos de forma permanente o que quer dizer que em 2022 tem que ter 86 pontos em 2023 tem que ter 86 pontos ficará 86 pontos de forma permanente agora a regra de cálculo para quem se enquadrar na regra de transição também é prejudicial porque não é 100% do salário de benefício. É a mesma regra da aposentadoria especial permanente, ou seja, média aritmética simples de todo o período contributivo, desde julho de 1994 até o um mês anterior à concessão da aposentadoria, chegará no salário de benefício e, com base no salário de benefício, aplica-se o coeficiente, o percentual de 60% acrescido de 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos. Perceba o quanto que foi prejudicial a reforma da Previdência para os trabalhadores expostos aos agentes nocivos ou perigosos. Pessoal, para vocês terem uma noção do quanto que essa reforma da Previdência foi prejudicial para a aposentadoria especial, semana passada eu estava conversando com um amigo meu que trabalha em um hospital. E ele me narrou que até 13 de novembro de 2019, ele tinha 23 anos de contribuição exposto ao agente nocivo biológico e ele iria conseguir a aposentadoria com 25 anos, ou seja, faltavam dois anos. Ocorre que ele é novo, ele tem 49 anos de idade e não tinha direito adquirido, ou seja, ele vai ter que esperar a idade de 60 anos. Ele vai completar em breve os 25 anos. Acredito que nesse ano ainda vai completar os 25. Não vai conseguir aposentadoria especial porque a reforma da Previdência agora exige 60 anos de idade mínima. Ou ele vai ter que se enquadrar na regra de transição, na regra de pontos. Ele vai ter que somar 86 pontos. Ocorre que esse ano ele vai ter 25 anos de contribuição e provavelmente 51 anos de idade. 51! Com 25, vai dar 76 pontos. Ou seja, está longe de completar, de preencher os 86 pontos que a regra de transição exige. Perceba o quanto que foi prejudicial para esse caso específico. E não só esse caso, diversos e diversos casos. É, outro dia eu fiz um planejamento previdenciário em que faltavam apenas dois meses ou oh. Meu cliente, ele tinha 24 anos e 8 meses até a reforma da Previdência e tinha a idade de 49 anos também. Faltavam dois meses e ele não vai mais conseguir a aposentadoria especial com os 25 anos. Ele vai ter que esperar 60 anos. Foi muito prejudicial. E pior, ele não vai receber também 100% do salário de benefício. Vai receber 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar os 20, como já foi dito anteriormente. Outro ponto que é importante aqui observar é que o legislador, a Emenda Constitucional número 103, excluiu a possibilidade de converter período especial em período comum, de converter tempo especial em tempo comum. Até 13 de novembro de 2019, aquele trabalhador exposto a agente nocivo ou perigoso que não tinha preenchido os 25 anos de contribuição, que tinha 10 anos de contribuição em período especial, o resto em período comum, esse trabalhador poderia converter os 10 anos de período especial em período comum. Um homem que tem 10 anos em período especial, convertendo para período comum, para tempo comum, ele aumenta esse tempo tempo de 10 anos para 14, pois multiplica-se por 1,4. A mulher, que tem 10 anos de período especial, ela poderia, até a reforma da Previdência, converter esse tempo especial em tempo comum, ou seja, de 10 anos, ela passaria a ter 12 anos de contribuição comum, multiplicava-se por 1,2. Entretanto, com a reforma da Previdência excluiu essa possibilidade de converter período especial em tempo comum outro ponto prejudicial para os trabalhadores e pessoal no vídeo de hoje falei aqui de forma reduzida simplificada sobre a aposentadoria especial e a sua regra de transição a sua regra permanente bem como o direito adquirido para aqueles trabalhadores que até 13 de novembro de 2019 conseguiram preencher os requisitos da aposentadoria especial se você gostou do vídeo se inscreva no canal ativa o Sininho dá aquele joinha compartilha com as outras pessoas que precisam saber dessa informação e agradeço aqui de coração por você ter assistido esse vídeo até o final muito obrigado e até o próximo vídeo